Cometi meu maior pecado. Tava na primeira comunhão ajudando a preparar a capela para a missa das sete. Como eu estudava no colégio de freira, eram os alunos que faziam tudo isso. Chegaram para mim e falaram assim, Tadeu, leva aquela jarra d'água lá para a capelinha para missa. Beleza, peguei a jarra de água, uma jarra de vidro bonita, levei para a capelinha, botei no canto, botei uns copos descartáveis lá para o pessoal beber água, né? E aproveitei que eu tava lá bebi um copo. No que eu bebi o primeiro copo, falei assim, nossa, oh, é, que água quente, parece que saiu do caldeirão do capeta. A água estava muito quente, joguei o, a água que estava no meu copo fora no ralo da pia e busquei gelo para botar na, na jarra d'água. Botei uns 15 cubos de gelo na, na jarra d'água. Tô lá descansando, daqui a pouco eu escuto uma voz assim, gente, quem é que botou gelo na água benta? Ih, gente, era benta a água? Era? Não sabia. Eu bebi a bênção, pensei em botar para fora, depois pensei assim, cara, se beber é pecado, imagina, vomitar a água benta. Vou descer direto pro colo do cão. Pior vai ser na hora do xixi bento. Virei pro amigo e falei assim Irmão, beber água benta é pecado? Bebi, vou rezar três Pai nossos pra me redimir Ele falou Bebê, não tanto Pecado joga fora no ralo da pia Agora são 35 Pai Nossos Na missão tava piedade Piedade de mim, senhor